Thank you. Estamos aqui no segundo episódio da, dos Esquisitos Chefs Exatamente Aqui está outra câmera E dessa vez quem vai fazer o bolo de cenoura Aqui tá o bolo de cenoura Que nós vamos fazer o bolo de cenoura aqui. Vai ser... O Edgar Porque no vídeo passado quem foi... Quem fez o bolo Foi eu, eu Agora eu vou chamar ele Júnior Não sei como que foi o começo do, do vídeo Mas eu só sei que... Você vai meditar, 60, vai meditar os ingredientes, né? Tá, tô Você vai meditar os ingredientes, né? Uhum. Então... Uh, o que que eu tenho que fazer? Ah, tá. Já sei, né? A gente fez outra vez. Você pode colocar qualquer ordem. Tá. Antes... Antes de começar, quero mostrar o vídeo na TV. A gente vai voltar na edição. Calma. Vamos ver. Posso tanto falar com você aí, ó. Tá, eu preciso... Eu posso colocar qualquer ordem. Deixa eu começar ver. pela... pela... Uhum. Começar por aqui. Tá, começa. Coloca tudo. Eu sei. Nem lembra a ordem que eu fui. Primeiro, leite. Leite. Ah. Eita, joguei coisa em mim. A mesa. A mesa é nova, a gente tá na casa nova. Vocês é, a mesa é de vidro, agora. Tá tô na casa nova. Agora, quantas colheres de margarina? Duas colheres de sopa de margarina. 40 gramas. O que é 40 gramas? É que Não temos 40 gramas. É. Eu já peguei meu colher. Tá. Aqui, duas colheres de sopa de margarina. 40 gramas. Tá, agora os ovos, você tem que usar todos os ovos? Sim, com certeza. Tá, mas ainda não vou por esse. Não vou por esse cabelo. dez ovos médicos. o que, que significa ovos? Essa pergunta foi a que eu fiz. Médio. Tem mais ainda? Tem. Quase vou aqui na mesa aqui. Meia xícara de chá de leite. Meia xícara, não vai fazer que ninguém eu que fiz aqui. Vai que, aqui. que, aqui. que aqui. Meia. Meia xícara de leite. Meia xícara de leite aqui. A mesma xícara, tá? Meia xícara, só que deu um xícara. Me deu um pouco mais, mas tá, deixa eu deu pegar um pouco menos. Os ovos aqui, vou deixar aqui já. Olha tá. é. que bonito. Tá meio nojento, mas. Ó pessoal, olha como tá.. Eu vou, eu vou pegar um pano. <risos> a câmera caiu. É, você viu, né? A câmera caiu. Não, não sei se vocês pegaram. Ó, caiu de novo, ó oh, novo. Ovos. Vamos quebrar o ovos quebra, quebra. Ovos médios. vou pegar esses dois aqui. Obrigado. O <risos> que é todo aqui? isso? É um pouco nojento. Mas vocês estão sabendo como é que é para fazer. É para misturar agora? Vê lá o modo de preparo. Sim, isso, né? O que isso? <risos> <risos> Bebeiro. é, tem que mexer Por quantos minutos? Seis. No braço. Depois, ó. Bata. Se for, tu é humano, tu que é humano Seis minutos, bate em seis minutos Vamos dizer assim que tá onde Tem aqui, dois, dois, tem que três, ficar dentro quatro, quatro, cinco, seis Sem parar vai um Você vê a velocidade? Você vê a velocidade que tem que bater? Seis minutos voltamos aqui, deu um corte ali. O relógio já voltou? Relógio de... é. e... <risos> que do forno. Vamos para a parte do forno. Vou tirar esse de pão tá? Não, não. Tem que colocar a farinha. Não. Na margarina? A farinha a margarina? É... Ó, tem que fazer a forma. Só uma coisa, vem aqui ver. Não tem nenhum graus. Eu vou chutar que os 80 graus é 180 graus é aqui. Tá vale. só, só que isso daqui tá estragado, então a gente coloca com isso daqui. É então, bem. Desculpa. dá licença, dá licença, dá licença. <risos> Tira as coisas daqui. Isso não precisa filmar. O que rolou isso? Oi, voltamos aqui? É agora que <risos> Tá, ó pessoal, estamos aqui, agora é a parte de colocar isso daqui Aqui E depois colocar tem isso aqui Tem mais fósforo, aqui. Tá? aqui Exatamente, exatamente Tem mais fósforo, tá? Mas... Eu Será que não tem não que, que mexer mais? Não, não, não talvez a gente mexeu por 15 minutos ah, deixa eu ver Vamos colocar aqui, ó Pera. Eu tenho que segurar aqui por 10 segundos. É. E tenho que... que jogar ele daqui lá. Mas fez eu vou tentar. Tu que teu voo, né? Vou tentar sozinho. Não, agora, eu tô falando esses, esses dias que eu gravei que, que eu fiz um bolo com a minha mãe. Eu fiz de quê, né? Eu não lembro. Eu <risos> sei que eu fiz um bolo. Eu sei que eu que sabe de coisas, você tá pensando que ela é boa. né? Mas... Ai, desculpa, você não tá aqui, pessoal. Eu tô cansada. Legal uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. <risos> Onde é que foi, onde é que foi Caiu ali Caiu pra lá Olha o cheiro, olha o cheiro pessoal, vocês não estão sentindo o cheiro, mas tá um cheiro bem Né? Faz o cheiro aí Meu Deus, um não dá certo, o outro estraga. Ó, estraga Olha isso, pessoal Isso não é de se esperar É um... dois, um Ah, que legal Eu não sei colocar lá dentro Por isso precisar de duas pessoas Uma pra jogar e uma pra ficar aqui segurando Pessoal, vamos cortar Travou, travou, travou demais Tá, vamos tá, cortar tá? Demoramos uns minutos pra acender Isso daqui Chegou bem perto Ai, não dá, calma ai, ai. <risos> Demoramos um minuto um minuto não, acho que foi é um minuto, né? Sim. É, demorou exatamente um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Passando desde aqui e conseguiu. Sozinho, agora não precisa da ajuda do meu avô que passou no... atrás do vídeo. Tá, eu vou colocar aqui. Aí eu não vou fazer igual da outra vez, passar com colher, vou passar com guardanapo. Guardanapo. Guardanapo mesmo. Vamos ver se esse vídeo vai ficar bom, né? Ah, ó. E não se esquece de se inscrever. Pera, quando começou a esquentar? Começou a esquentar alguns segundos, né? Quantos minutos é para ficar perto do tecido? 15, 15. É 15. Zin, é. Zin, zin. Tá, tá acendido? Tá aceso aqui? Vou contar é de... minutos a de agora. É, tá aceso. Olha a luzinha já. Tá Ih, travou demais. Hum, agora tem que passar a farinha. Farinha eu coloquei bastante. Mano, ele colocou uma torre de farinha. Ah. Colocou uma torre de farinha. Agora eu vou jogar o resto fora, o excesso. Esse, esse. Olha, olha o excesso que saiu. Aí, mano, tá brau. Assim, assim, assim. Agora tu vai despejar isso daqui que nós... Mexemos, mexemos, mexemos Não se no tá vídeo rápido assim, né? Pra colocar aqui Daí aí coloca isso aqui, aqui Ó, a gente tá mostrando aqui como que fica a sua cozinha Como você faz <risos> É, olha tá, como tá lá. a cozinha Como, como nós cozinhamos, ó Olha como tá, pessoal Ó, cadê a sua Olha como tá Tá, ó Então, já passou alguns minutos Eu tenho que colocar isso aqui, né? Quer ver o corte? Olha aqui pensar? o bicho Oxi Bicho aqui. Tá, só. Ó, vai dar um corte que ele não tá. Ele para O tá problema é que segurando nada. É porque eu tô segurando o lado. Uma é. bola. É. Espalha, espalha. Eu ainda não caiu tudo. Não, mas vai, vai espalhando. Ó. Vê se tu não consegue sujar a margarina dessa vez. Eu vou tirar ela de pé. Não precisa. Será que esse bolo vai ficar bom ou ficar ruim? Essa aqui é a expectativa e nós vamos ver daqui a pouco como vai ficar a realidade. Por enquanto tá ficando assim. Esqueci que tem música de fundo, eu sempre me esqueço que tem música de fundo. Editor, troca o mundo de fundo. Mundo troca de fundo. Editor, troca a música de fundo. Agora a gente vai esperar uns minutos pra colocar o um negócio ali dentro. Ó, pessoal, isso aqui é palito Melhor do que garfo Pra fazer aqueles, aqueles buracos Que Esbambu. ele fez aqueles buracos lá, né Então, ó, aqui tá os palitos É o melhor objeto para furar um bolo Então nós vamos esperar Essa parte, vamos esperar uns minutos Agora a gente coloca aqui dentro o bafão Meu, O bafo de leão aqui Você lembra é da vez que você colocou Que você jogou e bateu em mim? Cadê? <risos> Pelo amor de Deus. Ah, eu Agora gente... eu aí por quase meia hora. Agora nós vamos fazer a cobertura. Do jeito certo. Do jeito certo dessa vez, né? Sim. Fala para o público. Sim. E o cara esquentando. Pode. O cara.. <risos> e o cara esquentando embaixo O cara esquentando. Ah, a gente vai pegar aquela xícara de leite. E. Agora não é mais confiança, pessoal. É Nescau, ó, tá vendo? nesse Nescau. Preste atenção nessa cena que ela é muito importante para o resto da história. <risos> Foca, tiozão. Tá. Antes eu pensava que eu tinha que colocar pouco leite. Agora eu sei que tem que colocar muito Editor, troca a música de fundo. Não, troca a música de fundo de novo. Não, essa não. De novo. Aí, aí, aí. Cada tá música feia, né? É. A gente já vai ligar o fogo. Leite condensado. Não é para ligar onde Cadê o leite condensado? <risos> o leite ali, é? ó. Onde? Ali? É. Não, não, deixa eu... Pessoal, lembra? coloca na parte do vídeo a, a parte do vídeo que eu coloquei ali. Acho que a gente não gravou essa parte. Ele <risos> <risos> só vai ficar você no baco. Foca tiozão, tá. um pouco é vai, pronto. Um pouco, não um pouco mais deu. Uhum. <risos> Só tem que cuidar para não deixar continuar caindo. Tá. Agora tem que colocar nesse Nescau Um pouco, coloca umas uma ou duas colheres. A colher tá ali que ó usa. A colher de margarina que a gente vai usar. Ela deve sujar aqui dentro. É, duas colheres de. Vai duas colheres. Isso, isso. Foca, isso. Tá. É o seguinte: agora você coloca. Magrinha? Um pouquinho. Oh. Não, usa outra colher agora. Infelizmente vão ter que comprar outra. Oh. <risos> vão ter que pegar outra. É, isso daí tá bom. Isso. <risos> Fez até um valor diferente. Tá, agora pode acender o fogo. Vamos acender o fogo. Cadê o fósforo? O pacote de fósforo. Ó, tá aí. Ó, esse daqui que acende esse. Não, mas. Pera. Ah, tá. Ó, esse aqui que acende esse ou esse? O da direita. Esse aqui? É. <risos> Foi tão fácil. Ó, tá ventando, ó. Coloca o negócio ali. Vamos ver é, Mexe Pegue, o... Pega a colher coisa. Porque você colocou pra lavar Pega a colher e usa pra mexer que? Pega ela mesmo Ai, agora vai ter que Não precisava molhar Tá Aqui, ó Que dia triste Chovoso Beleza? Uhum Ó, oh, acho que Quem é bom em receita aí Coloca no comentário se nós colocar um pouco de leite ou... Tá, Só uma coisa. Eu acho que são todos esses ingredientes. Pera, o copo não é um ingrediente. Tá faltando mais alguma coisa, né? Parece, mas eu acho que não. Parece sentindo isso que tá faltando alguma coisa. Parece, mas... A gente coloca aí no vídeo que tá faltando. o que, tá que nós estamos esquecendo. No vídeo que tá faltando que nós estamos esquecendo. Ah, falando isso, eu deixei ali o vídeo. Vamos mudar aqui ó. Me diga, em qual lugar que você assiste, não. assiste nosso vídeo na TV, no celular, no... Olha tá. o nosso canal como é que ele fica no, na televisão da Zoom. Ó, que bonito. Assista o trailer. E assista o perdido e os outros vídeos do canal, falou. Vocês novos inscritos. É, sejam os novos inscritos. É, e a meta. Nós temos 26 inscritos. Bem pouco, né? Ninguém vai ver nesse vídeo. Não, cara, 26 pessoas. Então, é.. A meta agora é 40 inscritos. Hum, depois vai aumentando Ah, entendi Esqueci de um detalhe Tem que deixar a luz baixa A luz do pouco. Não, a luz Agora de, de, de, Agora deixa aí Por alguns minutos não, até, até você ver se ele tá com a textura boa, ficou. nem dá pra ver. Coloca mas, a reversa, mas, o dedo, tá coloca a reversa, aquela parte que ele pega tão. Assis... Pera, assista não. Olha a árvore de Natal, que legal. Tem uma outra ali, só que eu não vou mostrar. Olha a bagunça de dois cozinheiros, o que acontece? Que dois cozinheiros? Pra você, deixa eu gravar os Só uma coisa. Quando... Ó, oh, o. Vai aparecer canais no card, se inscreve no canal. É, no card aqui em cima. Não, oh. que card? Eu falei errado. Telas finais. vai aparecer um canal diferente na tela finais. Ó, oh, o card tá aqui, ó. É, acho que. É, tá aqui, tá aqui. Tá, ah, deixa eu se inscrever nesse canal também. Por favor. É. Meu também. Meu Deus, olha aqui. Que que é isso? Leite? Meu Deus. Senhor. Que mano. É, acho que é usar uma é muito boa para fazer isso. Por que tá espirrando? Acho que nós colocamos bem pouco leite ou muito. Não sei se precisar de mais eu faço de novo. É, pessoal, nós fizemos uma cobertura aqui, ó. Tá, agora eu vou tirar. Nós estamos assim. cheios. Ah, tá, nós fizemos uma cobertura tá. e agora vamos filmar. Eu, queria... eu queria ter aquela, aquelas uvas, só. Ah, sim, sei, aquelas luvas assim. Ah, meu Deus. Eu sei qual. eu vou olha ali, eu pro chão. Meu, ah. sujou tudo. Ah, mas vai. Oh, eu, calma, calma. Eu sei qual luva tu queria ter. Pera, editor, gente... coloca, editor, coloca. Coloca aí do lado a luva que ele queria ter. Foi. Olha. Meu Deus. Que bonito. Tá mais bonito que o outro. Ah, pessoal, olha aqui. Coloca um do lado do outro, esse e o outro do outro vídeo. Qual ficou melhor? Esse daqui fica melhor! Tá, mas eu vou, vou ver um... se esse daqui fica bom, tá? Hum, dá licença. Eu, eu vou usar essa colher mesmo. Upa, essa colher. Tá, vamos ver se não vai ficar. Tá meio estranho agora, né? Uhum, deixa, eu... deixa eu filmar. Meu, que estranho. <risos> Quase não saiu nada. Mas se foi pouco. É, tá meio estranho. A iluminação não tá muito boa. Ó, oh, ficou... essa cobertura ficou melhor que o outro. Ó, oh, eu vou fazer mais e eu já volto. E ele conseguiu derrubar? Diz aqui, ó. Oh. Não, foi a própria panela. Ela fez sozinha. Eu tô falando sério. Oh... <risos> oh... Já voltamos. Olha que ele conseguiu fazer. Meu Deus! Não consegue derrubar um pouco. Pera, não consegue não derrubar? Você é da próxima, você só reclama. É só eu que coloco esse negócio aqui. Você só reclama. É, deixa eu tá, vamos. Tadeu? Tadeu <risos> é o nome de uma pessoa. Estamos aqui, pessoal. Estamos aqui. Óbvio que estamos aqui. Né? aqui e é... deixa eu focar. Vamos ver se depois vai ficar melhor, tá? É, igual o outro. O outro ficou preto com o tempo. E a gente nem uma assim, é se Vocês viram no vídeo, mas agora eu vou colocar aqui, ó. Tá. De novo, pessoal. tá cheio e não tem espaço pra colocar tá. olha a sujeira que tá. Dois que o conseguimos fazer. Olha, olha, olha a sujeira, pessoal. Você já falou? Você já pessoal, tava limpo isso, tava limpo antes de nós começar. Nós usamos tudo que tá aqui, tudo, tudo mesmo, tá? Até, até, até, até essas cascas de ovos. Vocês viram, a geladeira é a mesma, né? Ah, me ele... errei. Ah, porque eu tava olhando pro vídeo. Mas olha aqui. Vamos colocar lá. você tá? Tá quente. Provável? Ainda tá quente. Vamos esfriar. De novo é eu que coloco aqui dentro. Pronto. Agora a gente fecha. Espera esfriar, olha. Ah, espera esfriar, daí... A gente vai provar pra vocês, ver. pelo menos, dessa vez. É. Então talvez a gente não... E nada a dizer? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like. Se tu gostou do vídeo, deixa o like. Se tu não gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? E mais comenta, compartilha esse vídeo para todo seu amigo E compartilha E deixa o like zansando. Acho que a câmera tá caindo ah, não. Eita Peguei a câmera Caso não saiba É um ano depois do, do vídeo Eu ter gravado Um ano depois do vídeo ter sido gravado Então eu vim avisar que o bolo tava bom Gostoso, de novo Só que... Eu avisei lá, mas eu prometi né, que provar, só que eu não provei ali mostrando pra vocês, ou você que tá assistindo sozinho. uma flor andando me assustei. Mas é isso. Se inscreva no canal, como o falou, deixa o like. E se não que eu falei que tinha outros canais aí pra se inscrever na tela finais, agora está aquelas telas finais aí. Então, viado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho, tá?